CAPÍTULO 19 FOTOGRAFIA DE ESPÍRITOS O primeiro relato autêntico sobre a produção da chamada fotografia de espíritos data de 1861, sendo os resultados obtidos por William H. Mandler, em Boston, nos Estados Unidos. Disse que, em 1851, na Inglaterra, Richard Bushnell, fez uma experiência semelhante, mas nenhuma fotografia foi conservada. O primeiro exemplo registrado na Inglaterra ocorreu em 1872, com o fotógrafo Hudson. Tanto quanto a expansão do moderno espiritualismo, essa nova modalidade de fenômeno foi predita pelo outro lado. Em 1856, o Sr. Thomas Slater... O oftalmologista residente em Euston Road, 136, Londres, realizavam a sessão com Lord Brogan e o Sr. Robert Owen, quando foi anunciado, mediante pancadas, que chegaria o tempo em que o Sr. Slater obteria fotografias de espíritos. O Sr. Owen observou que, se estivesse no mundo dos espíritos quando esse tempo chegasse, ele apareceria numa chapa. Em 1872, ao fazer experiências desse gênero, o Sr. Slater, ao que se diz, obteve os rostos do Sr. Robert Owen e de Lorde Brogan. Alfred Russell Wallace, a quem Slater mostrou o resultado dessas experiências, escreveu Seu primeiro êxito foi o aparecimento de duas cabeças ao lado do retrato de sua irmã. Uma delas, sem sombra de dúvida, é a de Lorde Brogan, recentemente falecido. A outra, bem menos nítida, foi reconhecida pelo Sr. Slater como a de Robert Owen, com quem manteve laços de amizade até a época de sua morte. Após descrever outras fotografias de espíritos conseguidas pelo Sr. Slater, prossegue Dr. Wallace. Se essas formas estão ou não corretamente identificadas, este não é o ponto essencial. O fato de aparecerem figuras de aparência tão clara e indiscutivelmente humana em chapas batidas no estúdio particular de um experimentado oftalmologista e fotógrafo amador, fabricante de seus próprios aparelhos, sem ninguém presente, além dos membros da própria família, é deveras admirável. Num dos casos, uma segunda imagem aparece na chapa junto do Sr. Slater, quando este estava completamente só, tendo sido a fotografia tirada por ele mesmo pelo simples processo de sentar-se numa cadeira após preparada a câmera. O próprio Sr. Slater mostrou-me tais fotografias, explicando a maneira como foram produzidas. Certamente elas não são fruto de impostura, tendo o mesmo valor inestimável, pois confirmam o fenômeno antes apenas obtido por fotógrafos profissionais. De Mumler, em 1861, a William Hope, em nossos dias, cerca de 20 a 30 médiums de fotografias psíquicas produziram centenas de imagens supranormais, imagens essas que passaram a ser conhecidas como extras. Os mais populares entre esses sensitivos, além de Hope e a Sra. Dean, são Hudson, Parks, Willie, Bugget, Borsnell e Duggett. Manler trabalhava como gravador numa das principais joalherias de Boston. Não era espiritualista nem fotógrafo profissional. Numa hora de folga, quando tentava tirar uma fotografia sua no estúdio de um amigo obteve na chapa o contorno de outra imagem. Adotava ele o procedimento de focalizar uma cadeira na qual se sentava rapidamente, logo após descobrir a objetiva, aí permanecendo o tempo necessário à exposição. No verso da referida fotografia, o Sr. Manler escreveu o seguinte, Este retrato foi tirado por mim mesmo num domingo, quando não havia, por assim dizer, viva alma na sala. Reconheço Me ao meu lado direito minha prima, falecida há cerca de 12 anos. A imagem é a de uma menina que parece estar sentada na cadeira, repousando um de seus braços na mesa ao lado. Tanto a cadeira quanto a mesa são vistas através do corpo e dos braços da menina. De acordo com outro relato, a forma, parecendo usar um vestido decotado de mangas curtas, esmaece em e vapor abaixo da cintura, tornando nebulosa a parte inferior do retrato. É interessante observar-se, nessa primeira fotografia de espírito, alguns traços característicos que seriam repetidos em muitas outras, obtidas por diversos operadores. Assim que as notícias do ocorrido com Manler vieram à tona, fato que se deu rapidamente, ele passou a ser assediado por pedidos de sessões. A princípio recusou, mas enfim, teve de ceder, e quando, posteriormente, outros fatos extraordinários aconteceram e sua fama se espalhou, Manler foi compelido a abandonar o emprego e dedicar-se à nova tarefa. Como, de modo geral, suas experiências foram idênticas às dos fotógrafos médiums posteriores, faremos um breve relato sobre elas. Investigadores particulares de boa reputação obtiveram retratos reconhecíveis de amigos e parentes, ficando plenamente convencidos da legitimidade do fenômeno. Surgiram, então, os fotógrafos profissionais, certos da existência de algum truque e da possibilidade de isso ser descoberto, se tivessem o um ensejo de realizar as experiências debaixo de condições por eles mesmos estabelecidas. Vieram uns após outros, em alguns casos trazendo suas próprias chapas, câmeras e produtos químicos, mas, mesmo tendo dirigido e supervisionado as operações, não descobriram fraude alguma. Manler também compareceu aos estúdios desses fotógrafos, permitindo-lhes manipularem e revelarem as chapas, mas os resultados foram os mesmos. Andrew Jackson Davis, que era, nessa época, editor do Herald of Progress, de Nova York, solicitou a um fotógrafo profissional, Sr. William Way, fizesse uma investigação completa do caso. Em seu relato, o Sr. Gway declarou que, embora lhe fosse permitido controlar todo o processo fotográfico, surgiu na chapa o retrato de um espírito. Fez experiências com o médium em diversas outras ocasiões, ficando convencido da autenticidade do fenômeno. O Sr. Black, famoso retratista de Boston, enviou também um investigador, o fotógrafo o Sr. Horace Weston, o qual, ao retornar, após ter obtido a fotografia de um espírito, declarou nada ter visto diferente dos processos empregados para tirar um retrato comum. O próprio Black, então, foi a Boston realizando pessoalmente a manipulação e a revelação das chapas. Quando viu aparecer em uma destas uma imagem além da sua, verificando tratar-se de um homem apoiando o braço em seu ombro, exclamou exaltado: "Meu Deus, é possível! Manler recebia muitos convites para realizar sessões, mais do que lhe permitia o tempo. Assim, os compromissos eram agendados com semanas de antecedência. Esses convites vinham de todas as classes sociais, destacando-se, entre as pessoas particularmente interessadas, ministros, médicos, advogados, juízes, prefeitos, professores e homens de negócios. Os registros dessa época trazem descrições minuciosas dos inúmeros resultados positivos obtidos por Muller. Em 1863, Manler, como ocorreu a tantos outros médiums de fotografia, obteve extras de pessoas vivas. Seus maiores defensores eram incapazes de aceitar esse novo e espantoso fenômeno, e, embora mantivessem a crença em suas faculdades mediúnicas, entendiam que ele também se utilizava de truques. Em carta de 20 de fevereiro de 1863 ao Banner of Light, de Boston, referindo-se a esse novo tipo de manifestação, afirmo o Dr. Gardner. Embora esteja plenamente convencido de que foram obtidos por sua mediunidade autênticos retratos de espíritos, encontrei provas de fraude, pelo menos em dois casos, levando-me à conclusão de que o Sr. Manler, ou alguém ligado à sala de sessões da Sra. Stuart, é responsável pela fraude de apresentar retratos de pessoas vivas desta cidade como se fossem fotografias de espíritos. O que tornava o caso ainda mais conclusivo para seus acusadores era a circunstância de a mesma pessoa viva aparecer em duas chapas diferentes. Essa descoberta levantou a opinião pública contra o médium, fazendo-o partir para Nova York em 1868. Aí seu negócio prosperou durante algum tempo até ser preso por ordem do prefeito, por instigação do repórter de um jornal, que obtivera a fotografia de um extra não reconhecido. Depois de longo processo, Manler foi inocentado sem mancha em seu caráter. As conclusões dos fotógrafos profissionais não espiritualistas eram-lhe inteiramente favoráveis. Declaro o Sr. Jeremia Gurney. Sou fotógrafo há 28 anos. Testemunhei o processo de fotografia de Manler e, apesar de ter ido investigar o fato com o ânimo de tudo examinar cuidadosamente, nada encontrei que indicasse a existência de fraude ou a utilização de truques. O único procedimento estranho à nossa habitual rotina era o fato de o operador manter a mão sobre a câmera. Manler morreu na pobreza em 1884. Deixou a interessante e convincente narrativa de sua carreira no livro Experiências Pessoais de William H. Manler com Fotografia de Espíritos, do qual existe um exemplar no Museu Britânico. A primeira fotografia de espíritos devidamente comprovada obtida na Inglaterra deveu-se à mediunidade de Hudson. Ao que consta, ele possuía aproximadamente 60 anos de idade na época, Março de 1872. A experiência foi conduzida pela senhorita Georgina Hugton, que descreve o incidente com minúcias. Existem abundantes testemunhas a respeito do trabalho de Hudson. O senhor Thomas Slater, já citado, usou sua própria câmera e chapas e, depois de precisa observação, afirmou que a existência de fraude ou emprego de truques estavam fora de cogitação. O Sr. William Howitt, desconhecido do médium, chegou sem se apresentar e recebeu um retrato com dois extras, reconhecendo-os como seus filhos falecidos. Disse ainda que as fotografias eram perfeitas e inconfundíveis. O Dr. Alfred Russell Wallace obteve uma boa fotografia de sua mãe. Assim ele descreve o fato... Posei três vezes, escolhendo sempre minha posição. A cada vez uma imagem aparecia comigo no negativo. A primeira era a de um homem com uma pequena espada. A segunda, a de uma figura de corpo inteiro de pé atrás de mim, afastada alguns pés para o lado, olhando para baixo, na minha direção e segurando um ramo de flores. Por ocasião da terceira pose, depois de sentar-me e ser a chapa introduzida na câmera, solicitei que a imagem viesse para perto de mim. Então apareceu na chapa de pé próxima a mim uma mulher que se colocava à minha frente de tal modo que sua roupagem me cobria a parte inferior do corpo. Presenciei toda a revelação, notando que a figura adicional sempre aparecia no momento em que a chapa era imersa no revelador, enquanto o meu retrato só se tornava visível depois de cerca de vinte segundos. Nenhuma dessas figuras foi por mim reconhecida no negativo, mas no instante em que peguei as provas, ao primeiro relance percebi que a terceira chapa continha, sem dúvida alguma, a imagem de minha mãe, com as mesmas feições e a mesma expressão. Não era como uma fotografia tirada em vida. Minha mãe estava algo pensativa, idealizada, mas, ainda assim, a semelhança era inconfundível. O segundo retrato, conquanto não apresentasse muita clareza, foi também reconhecido pelo Dr. Wallace como de sua mãe. O extra, aparecido na primeira foto, era o de um homem desconhecido. O Sr. J. Trail Taylor... Então, editor do British Journal of Photography, ao afirmar ter obtido resultados supranormais com o referido médium, usando suas próprias chapas, declarou que, em momento algum, durante a preparação, exposição e revelação das fotos, o Sr. Hudson se manteve afastado da câmera ou da sala escura por mais de dez pés. Certamente, isso deve ser considerado conclusivo. O Sr. F. M. Parks, residente em Grove Road, Bow, no East End de Londres, era um médium natural que tinha visões autênticas desde a infância, mas não tomara conhecimento do espiritualismo até 1871. No começo do ano seguinte, realizou experiências de fotografia com seu amigo, Sr. Reeves, proprietário de um restaurante perto de King's Cross. Tinha ele, nessa época, 39 anos. A princípio, apenas marcas irregulares e manchas de luz apareciam nas chapas, mas, depois de três meses, estando presentes o Dr. Sexton e o Dr. Clark, de Edimburgo, foi obtida a foto de um espírito. O Dr. Sexton pediu ao experiente fotógrafo Sr. Bowman, de Glasgow, fizesse um completo exame da câmera, da sala escura e de todo o material empregado. Feito isso, o fotógrafo declarou ser impossível qualquer manipulação da parte de Parks. O Sr. Statham Moses, dedicando todo um capítulo de um de seus livros ao Sr. Parks, escreve O ponto mais impressionante no álbum do Sr. Parks é a enorme variedade de figuras ali existentes. O segundo ponto talvez seja o caráter diferente da maioria dessas figuras e sua total dessemelhança com os fantasmas convencionais. Em 110 retratos que tenho diante dos olhos, tirados com alguns intervalos, de abril de 1862 até a presente data, não há dois parecidos. Raramente se vê qualquer tipo de semelhança entre eles. Cada figura tem seu aspecto particular... Apresentando no rosto as marcas da própria individualidade. Inúmeras dessas fotografias, segundo Stayton Moses, foram reconhecidas pelos assistentes. O francês M. Ed Bouguet, fotógrafo de espíritos, visitou Londres em junho de 1874, recebendo pessoas de renome em seu estúdio na Baker Street, 33. O Sr. Harrington, editor do The Spiritualist, Fala a respeito de um teste empregado pelo fotógrafo que consistia em cortar um canto da chapa e ajustar o pedaço cortado ao negativo, após a revelação. O Sr. Staten Moses descreve Bouguet como um homem magro, alto, sério, de feições marcantes e farta cabeleira negra. Durante a exposição da chapa, o que se diz, entrava em transe parcial. Os resultados psíquicos por ele obtidos eram de qualidade artística e nitidez bem mais acentuada que os alcançados por outros médiums. Além disso, foi possível reconhecer grande porcentagem de imagens de espíritos. Uma curiosa característica de Bouguet era que ele conseguia tirar inúmeros retratos de duplos não só dos assistentes como de outras pessoas que não estavam no estúdio. Assim, Staton Moses, enquanto permanecia em estado de transe em Londres, teve sua imagem refletida numa chapa em Paris, quando o Sr. Gladstains se prestava à experiência. Em abril de 1875, Bouguet foi preso e processado pelo governo francês sob a acusação de obter fotografias de espíritos mediante fraude. Pensando em livrar-se, Confessou a culpa, mas foi condenado a um ano de prisão e a pagar a multa de 500 francos. Durante o processo, homens bastante conhecidos do público se disseram convictos da legitimidade dos extras que tinham obtido, a despeito de constar nos autos que o médium se utilizava de cúmplices para interpretar os fantasmas. O certo, porém, é que a confissão de Bouguet não corresponde inteiramente à verdade. Os interessados em ler o relato completo de sua prisão e de seu processo estarão aptos a tirar suas próprias conclusões. O Sr. Staten Moses afirmou depois do julgamento, não apenas creio, mas tenho a certeza, assim como estou certo de outras coisas, de que algumas das fotografias de Bouguet eram autênticas. Coates diz que o médium era uma pessoa sem valor moral. Com um efeito, alguém que, para provar que é inocente, admite ter feito uma confissão de fraude por medo, demonstra a própria fraqueza. Sem dúvida, sua conduta tornou menos convincente o caso das fotografias psíquicas. A referida confissão foi feita no decorrer da ação criminal movida pelo arcebispo da Igreja Católica de Toulouse contra a Review Spirit. Ação esta que teve por resultado a condenação de Leimer, editor da revista. Foi dita a Buguê que sua única alternativa era confessar. Assim pressionado, fez ele o que tantas vítimas da Inquisição fizeram antes: uma confissão forçada, a qual, entretanto, não o isentou de cumprir 12 meses de prisão. Richard Bursnell, 1832-1909, marcou sua presença na história da fotografia de espíritos. Formava parceria com um fotógrafo profissional da Fleet Street e, já em 1851, parece ter obtido imagens psíquicas de mãos e rostos. Seu parceiro acusava-o de não limpar convenientemente as chapas. Era a época do processo coloidal. E, certa feita, após acerba discussão, Borsnell disse que não mais participaria do negócio. Só aproximadamente 20 anos mais tarde, essas formas reapareceram para seu aborrecimento, porque isso implicava a necessidade de destruição de muitas chapas, com prejuízo para os negócios. Depois de longo trabalho de persuasão, o Sr. M. W. T. Steed conseguiu realizar sessões com Borsnell, que aceitou submeter-se às condições estabelecidas pelo investigador. Foi assim que Steed obteve, repetidamente, o que o velho fotógrafo chamou de «retratos de sombras». A princípio, as figuras não eram reconhecidas. Mais tarde, porém, diversas delas foram identificadas. O Sr. Stead escreve com minúcias as precauções tomadas no preparo das chapas e outras tantas, mas ressalta a pouca importância que dá a tudo isso, considerando que a reconhecida semelhança da figura com um parente de um assistente desconhecido do médium é teste do qual nenhum mágico experiente ou fotógrafo embusteiro poderiam escapar. Assim, afirma... Muitas vezes enviei amigos ao Sr. Busnell sem lhe dar informação alguma a respeito da identidade deles ou dos parentes e amigos falecidos, cujos retratos desejavam obter. E, quando os negativos eram revelados, a imagem desses parentes e amigos mortos costumava aparecer atrás e algumas vezes à frente dos respectivos interessados. Isso ocorria com tanta frequência que estou inteiramente convencido da impossibilidade de fraude. Certa feita, um editor francês ao identificar, logo após a revelação do negativo, o retrato de sua falecida esposa, ficou tão transportado de júbilo que insistiu em beijar o senhor Busnel, deixando o velho fotógrafo muito embaraçado. Em outra ocasião, um engenheiro de Lancashire, também fotógrafo, após marcar as chapas e tomar todas as precauções possíveis, obteve retratos de dois parentes seus além da fotografia de certa personalidade iminente com a qual mantivera estreitas relações de amizade. Ainda de outra vez, uma pessoa que morava na vizinhança, mas fora inteiramente incógnita ao estúdio, obteve o retrato da filha morta. Em 1903, os espiritualistas de Londres presentearam o Sr. Bursnell com uma bolsa de ouro e um certificado contendo mais de 100 assinaturas de representantes do espiritualismo. Nessa ocasião, 300 fotografias de espíritos selecionadas entre as obtidas por Bursnell foram expostas nas paredes das salas da Sociedade de Psicologia, na George Street, Portman Square. A propósito da opinião do Sr. Steed de que há nessas fotografias reconhecida semelhança, os críticos declaram que a referida semelhança é com frequência imaginada pelos assistentes, e, por vezes, mais de um identifica o mesmo extra como parente seu. Em resposta, pode ser dito não haver melhor juiz do que o Dr. Alfred Russell Wallace, por exemplo, para decidir se uma fotografia é ou não a de sua mãe falecida. O Dr. Cushman, a respeito do qual mais tarde falaremos, submeteu o retrato da filha Agnes a certo número de parentes e amigos, e todos se disseram convencidos. Ainda que não se tenha certeza sempre da pretendida semelhança, existe prova esmagadora não só da realidade desses retratos supranormais, como também de que, em milhares de casos, foram eles reconhecidos. O Sr. Edward Willey, que viveu de 1848 a 1911, tinha faculdades mediúnicas autênticas, examinadas que foram por competentes investigadores. Nascido em Calcutá, ao tempo que seu pai era secretário militar do governador da Índia, Willey serviu como capitão na Guerra de Maori em Nova Zelândia, onde posteriormente iniciou seu trabalho de fotógrafo. Indo para a Califórnia em 1886, viu, depois de certo tempo, que pontos luminosos começaram a aparecer nos negativos, e, como eles aumentassem, sentiu seu negócio ameaçado de destruição. Nunca tinha ouvido falar das fotografias de espíritos, até que certa senhora lhe sugeriu o fato como possível explicação. Ao fazer experiências, tendo-a como assistente, rostos luminosos apareceram nas chapas no lugar dos referidos pontos. Daí por diante, com outros assistentes, surgiram tantos rostos que ele foi compelido a deixar seu trabalho habitual e dedicar-se às fotografias de espíritos. Encontrou, então, um novo obstáculo. Foi acusado de fraude. Sentiu-se tão magoado com essa acusação que tentou ganhar a vida de outra maneira. Não sendo bem sucedido, teve que voltar ao trabalho de médium fotógrafo, como era chamado. Em 27 de novembro de 1900, a Comissão da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Pasadena realizou em Los Angeles uma investigação sobre ele. Por ser de interesse histórico, transcreveremos as seguintes perguntas feitas a ele e suas respectivas respostas. O senhor anuncia ou promete a seus assistentes fotografar rostos de espíritos ou algo fora do comum? De forma alguma. Nada garanto ou prometo. Não tenho controle sobre o que ocorre. Simplesmente cobro pelo meu tempo e o material usado, como pode ser visto no quadro pregado na parede. Cobro um dólar por sessão. Se a primeira não for satisfatória, faço uma segunda tentativa, sem acréscimo de valor. Por vezes, deixa de obter um extra? Ah, oh, sim, frequentemente. Sábado passado, por exemplo, trabalhei toda tarde, fiz cinco sessões e nada obtive. Em que proporção essas falhas se apresentam? Posso dizer que num dia comum de trabalho, a média é de três a quatro falhas, alguns dias mais, outros menos em que percentual o senhor avalia que esses rostos extras são reconhecidos pelos assistentes ou seus amigos? Durante vários meses do ano passado, fiz registro desse ponto, verificando que, em cerca de dois terços das sessões, um ou mais rostos eram reconhecidos. Às vezes aparecia apenas um rosto extra, outras vezes cinco ou seis, ou mesmo oito, e eu não podia contá-los, mas apenas registrar o número total de sessões como se pode ver em meu livro de notas. Quando a sessão se realiza, o senhor sabe, como médium, se haverá algum extra na chapa? Há ocasiões em que vejo luzes em volta do assistente, então tenho a certeza de que algo sucederá. Mas o que será exatamente eu sei tanto quanto os senhores poderiam saber. Nada sei, portanto, até que o negativo seja revelado e examinado sob a luz. Quando um assistente deseja fortemente que um amigo desencarnado em particular apareça na chapa, é mais provável que obtenha esse resultado? Não. O forte estado de tensão mental ou emocional provocado pelo desejo, pela ansiedade ou pelo antagonismo enfraquece a força magnética do espírito, que, assim, encontra grande dificuldade em usar o magnetismo dos assistentes para a produção das manifestações. Dessa forma, é menos provável que alguma imagem extra apareça na chapa. Uma atitude de repouso descontraída, passiva, é a mais favorável à obtenção de bons resultados. Os espiritualistas alcançam maior êxito do que os descrentes? Não. Obtive alguns de meus melhores resultados quando os críticos mais radicais ocupavam a cadeira. Com essa comissão, nenhum extra foi obtido. Anteriormente, em 1899, outra comissão, composta de sete pessoas, submetendo o médium a testes rigorosos, verificou que quatro chapas em oito mostraram resultados inexplicáveis. Depois de uma descrição minuciosa das precauções tomadas, ela conclui seu relatório nestes termos. Como grupo constituído, não temos teoria alguma, apenas testemunhamos o de que temos conhecimento. Individualmente discordamos sobre as prováveis causas, mas estamos todos de pleno acordo em relação aos fatos. Daremos 25 dólares a qualquer fotógrafo de Los Angeles que, mediante habilidade ou truque, seja capaz de produzir em condições semelhantes os mesmos resultados. Assinado, Julian McRae, C. Campbell, JW Mackey, W. N. Slocum, John Hanley David Dugui, 1832, 1907, o conhecidíssimo médium de escrita automática e pintura, teve suas fotografias de espíritos cuidadosamente investigadas pelo Sr. J. Trail Taylor, editor do British Journal of Photography. Em documento lido em 9 de março de 1893, diante da London and Provincial Photographic Association, o referido editor descreveu as pesquisas realizadas com o médium nos termos seguintes. As condições por mim estabelecidas eram extremamente simples. Partiria do princípio de que todos eram trapaceiros, de modo que para prevenir a fraude, usaria não apenas minha própria câmera, como também chapas retiradas de pacotes fechados, adquiridos de negociantes idôneos. Seria permitido reter as chapas em minhas mãos até serem reveladas, a menos que resolvesse de modo diverso. Assim como eu os tratava com suspeição, eles me tratariam de igual forma, devendo meus atos ser presenciados por duas testemunhas. Mais ainda poria um dispositivo na minha própria câmera para efeito de obter uma duplicata com o mesmo foco. Em outras palavras, usaria uma câmera estereoscópica e estabeleceria todas as condições da operação. Após explicar minuciosamente o procedimento adotado, registra o aparecimento de figuras extras nas chapas e prossegue. Algumas imagens estavam bem focadas, outras não. Algumas eram iluminadas pela direita, enquanto os assistentes recebiam a luz pela esquerda. Outras ocupavam a maior parte da chapa, quase cobrindo os assistentes. Outras ainda, lembrando figuras de horríveis vinhetas ou cortes de fotografia em forma oval, feitos por um abridor de latas e pregados de forma grosseira, surgiam por trás dos assistentes. Mas eis o ponto da questão. Esses extras, que se mostravam de maneira tão nítida no negativo, não eram de modo algum visíveis para mim durante o tempo de exposição da câmera, e declaro mesmo com toda a veemência que ninguém teve oportunidade de manipular qualquer chapa antes que fosse colocada no dispositivo ou revelada. Do ponto de vista fotográfico, essas imagens eram de baixa qualidade, mas como apareceram, Outros assistentes muito conhecidos descreveram fenômenos notáveis ocorridos com Dugui. O Sr. Staten Moses, na conclusão de seu valioso trabalho sobre a fotografia de espíritos, discute a teoria de que as formas extras surgidas nas fotografias são moldadas pelo ectoplasma denominado por ele substância fluídica, sob a ação dos operadores invisíveis, fazendo ainda importantes comparações entre os resultados obtidos por diferentes médiums fotógrafos. Trataremos rapidamente das valiosas e conclusivas experiências do Sr. John Beatty, segundo a expressão do Dr. Alfred Russell Wallace. O Sr. Beatty, de Clifton, Boston, Fotógrafo aposentado, com 20 anos de experiência, tinha muitas dúvidas sobre a legitimidade das fotografias de espíritos que lhe eram mostradas, decidindo ele próprio investigar o assunto. Sem nenhum médium profissional, mas em presença de um amigo íntimo, médium, ele, juntamente com o Dr. G.S. Thompson, de Edimburgo, também seu amigo, realizou uma série de experiências em 1872, obtendo nas chapas primeiramente manchas luminosas e, mais adiante, figuras extras completas. Verificou que tanto as figuras extras como as manchas apareciam na chapa durante a revelação, muito antes da imagem do assistente, peculiaridade observada com frequência por outros operadores. A honestidade do Sr. Beatty é atestada pelo editor do British Journal of Photography. O Sr. Staten Moses e outros forneceram pormenores dessas experiências. Em 1908, o Daily Mail, de Londres, nomeou comissão para Investigar a Autenticidade das Chamadas Fotografias de Espíritos, mas ela não chegou a resultado algum. Era composta de três não espiritualistas, senhores R. Child Bailey, F. J. Mortimer e E. Sanger Shepard, e de três defensores da fotografia de espíritos, senhores A. P. Sinnett, E. R. Saracold Skills e Robert King. Estes últimos afirmaram em seu relatório que apenas poderiam dizer que a Comissão falhou na obtenção de provas da fotografia de espíritos, não porque elas não existam em abundância, mas pela inépcia de alguns de seus integrantes, sem experiência no trato do assunto. Pormenores sobre os trabalhos da Comissão podem ser encontrados no Light. Nos últimos anos, a história da fotografia de espíritos ficou circunscrita ao chamado Círculo Cruy, atualmente formado pelo Sr. William Hope e a Sra. Buxton, ambos de Crewe, O grupo foi constituído por volta de 1905, mas não despertou atenção até ser descoberto pelo Arce Diago Colley, em 1908. O Sr. Hope, descrevendo suas primeiras experiências, diz que, quando trabalhava numa fábrica perto de Manchester, tirou, num sábado à tarde a fotografia de um operário, seu colega, em frente a um muro de tijolos. Ao ser a chapa revelada, viu, além do retrato do amigo, a figura de uma mulher em pé ao lado dele e, através dela, o um muro de tijolos. O homem perguntou a Hope como ele conseguir introduzir aquela imagem na foto, pois era o retrato de sua irmã, falecida havia alguns anos. Afirma o Sr. Hope. Nessa época, eu nada sabia a respeito do espiritualismo. Levamos a fotografia para os trabalhadores na segunda-feira, e um deles, espiritualista, disse tratar-se da denominada fotografia de espíritos. Sugeriu, então, fizéssemos nova tentativa no sábado seguinte, no mesmo lugar e usando a mesma câmera. Assim fizemos, e não somente a referida senhora apareceu outra vez na chapa, mas também uma criancinha com ela. Tudo isso me era muito estranho. Fiquei interessado e continuei as experiências. Hope, entretanto, tinha por hábito destruir todos os negativos onde apareciam figuras de espíritos, até que, muito tempo depois, o arcediago Coley, travando conhecimento com ele, aconselhou-o a preservá-los. Collin realizou sua primeira sessão com o Círculo Cruy em 16 de março de 1908. Trouxe a própria câmera uma Lancaster de um quarto de chapa usada ainda hoje pelo Sr. Hope, suas chapas de diamante, seus caixilhos e fez a revelação das chapas usando seus produtos químicos. O único ato do Sr. Hope foi apertar o bulbo para a exposição. Numa das chapas surgiram dois espíritos. Desde esse dia, o Sr. Hope e a Sra. Buxton obtiveram milhares de fotografias de espíritos, debaixo de todos os testes que se poderiam imaginar, e orgulham-se de poder dizer que jamais cobraram um só centavo por seu trabalho profissional, apenas se ressarcindo do custo do material fotográfico e do tempo expendido. O Sr. M. J. Verncombe, fotógrafo profissional em Bridgewater, Somerset, teve a mesma perturbadora experiência que Willie, Bursnell e outros, ao encontrar incontáveis manchas luminosas em suas chapas, chegando a tirar de igual modo fotografias de espíritos. Em 1920, o conhecido investigador Sr. Fred Barlow, de Birmingham, obteve com esse médium, sob condições de teste em chapas que não foram expostas na câmera, extras de rostos e mensagens escritas. Desde então, o Sr. Vancom obteve muitos resultados probantes. A mediunidade da Sra. Dean irrompeu recentemente, sendo sua primeira fotografia de espírito tirada em junho de 1920. Ela obteve, sob condições de teste, muitos extras reconhecidos. Seu trabalho é, por vezes, igual aos melhores de seus antecessores no ramo. Há pouco tempo, alcançou dois excelentes resultados. O Dr. Allerton Cushman, cientista americano muito conhecido e diretor dos laboratórios nacionais em Washington, fez inesperada visita ao Colégio Britânico de Ciência Psíquica, no Holland Park, em julho de 1921. Nessa ocasião, obteve, por meio da médium, um belo extra, em que reconheceu a filha falecida. Descrição minuciosa da sessão encontra-se ilustrada com fotografias nos registros do Journal of the American Society for Psychical Research. O outro resultado deu-se no dia 11 de novembro de 1922, por ocasião do Grande Silêncio, no dia do armistício, em Whitehall, quando, em uma fotografia da grande multidão aglomerada nas vizinhanças do cenotáfio, distinguem-se muitos rostos de espíritos, alguns dos quais foram reconhecidos. Esse fenômeno repetiu-se durante três anos consecutivos. As pesquisas modernas provaram que esses resultados psíquicos, pelo menos em alguns casos, não são obtidos através das lentes da câmera. Em muitas ocasiões, sob condições de teste, esses retratos supranormais têm sido conseguidos em caixas fechadas de chapas fotográficas, mantidas nas mãos de um ou mais assistentes. Assim também, quando são usadas duas câmeras na experiência, apenas uma delas capta o aparecimento do extra. A teoria explicativa do fato é que a imagem se precipita na chapa fotográfica ou que a esta se aplica uma tela psíquica. O autor talvez possa dizer algumas palavras acerca de sua experiência pessoal, principalmente relacionada com o círculo Cruy e a Sra. Dean. No que diz respeito a esta, houve sempre resultados, mas em nenhum caso os extras foram reconhecidos. O autor está perfeitamente ciente da força psíquica da Sra. Dean, demonstrada de maneira notável durante a longa série de experiências realizadas pelo Sr. Warwick, debaixo de todas as condições possíveis de teste. Essas experiências estão descritas de forma circunstanciada no Psychic Science. Sua experiência pessoal, entretanto, nunca lhe deu uma prova convincente e... Se ele se fundamentasse somente nela, não poderia falar com segurança. Como usou as próprias chapas da senhora Dean, ele tem a forte impressão de que os rostos podem ter sido precipitados sobre elas durante os dias de preparação, quando a própria médium se incumbiu de carregar os pacotes. A senhora Dean entende que facilita os resultados operando dessa forma, mas provavelmente esteja errada, pois, no caso Cushman, por exemplo, o efeito foi inesperado. Pode-se também registrar que ela foi alvo de um estratagema no Psychic College. Seu pacote de chapas foi substituído por outro. Apesar disso, os extras apareceram. Seria, sim, mais prudente se ela abandonasse métodos que tornam seus legítimos resultados tão vulneráveis aos ataques. Com o Sr. Hope, porém... O caso é diferente. Nas várias ocasiões em que o experimentou, o autor trouxe suas próprias chapas, marcou-as na sala escura, manipulou-as e fez ele próprio a respectiva revelação. Em quase todos os casos, surgiu um extra. Ainda que não tenha havido até agora claro reconhecimento desses extras, o processo de sua produção foi, de certo, fora do normal. O Sr. Hope suportou os habituais ataques da ignorância e da malícia a que todos os médiums são expostos, mas saiu deles sem máculo em sua honra. Referência deve ser feita ainda aos notáveis resultados produzidos pelo Sr. Stanley Beaufort, talentoso estudioso de psiquismo, o qual obteve excelentes fotografias psíquicas. Ninguém consegue ver seu álbum de recortes e observar o gradual desenvolvimento de suas faculdades, desde as grandes manchas luminosas até os rostos perfeitos, sem ficar convencido da realidade do processo. O assunto é ainda obscuro e toda a experiência pessoal do autor leva-o a defender a opinião de que, em certo número de casos, nada é construído externamente. O efeito é produzido por uma espécie de raio que, carregando a imagem, penetra os sólidos, como a parede do caixilho, e a imprime na placa. A experiência antes citada, em que duas câmeras foram usadas simultaneamente com o médium posicionado entre elas parece conclusiva, pois o aparecimento do extra se deu em apenas uma das chapas. Os resultados já conseguidos pelo autor em chapas que nunca saíram do caixilho são de igual qualidade aos que obteve naquelas que foram expostas à luz. Se Hope jamais houvesse tirado a tampa da objetiva, provavelmente o efeito teria sido o mesmo. Seja qual for a eventual explicação, a única hipótese que atualmente abrange os fatos é a de um ser inteligente, invisível e sábio presidindo a experiência, o qual, trabalhando à sua própria maneira, mostra diferentes resultados em grupos distintos. Tão padronizados são os métodos de cada um desses fotógrafos que o autor poderia dizer, num relance, qual deles teria tirado a fotografia sob sua vista. Supondo esse ser inteligente com os poderes que se lhe atribuem, logo entendemos por que as leis comuns de fotografia são infringidas, porque sombra e luz se tornam incompatíveis, e porque, em resumo, o crítico convencional se vê às voltas com tantas armadilhas. Podemos compreender também, considerando a hipótese de o ser inteligente, construir a figura e lançá-la na chapa, porque encontramos resultados que são reproduções de velhas pinturas ou fotografias, e por que é possível aparecer na chapa tanto o rosto de um homem vivo como o de um espírito desencarnado. No exemplo citado pelo Dr. Henslow, raro manuscrito grego do Museu Britânico apareceu em uma das chapas de Hope com ligeira alteração linguística, mostrando que não se tratava simplesmente de uma cópia. Ao que parece, o comunicante invisível observou a inscrição e a reproduziu na chapa, mas algum lapso de memória prejudicou a transferência. Essa explicação tem o um desconcertante corolário de que o mero fato de se ter a fotografia psíquica de um amigo falecido não constitui prova da presença desse amigo. Somente quando essa presença é atestada de forma independente numa sessão anterior ou posterior é que se pode ter algo semelhante a uma prova. Nas experiências com é o que tudo indica, o autor conseguiu captar o processo de produção dessas fotografias. Tanto é assim que lhe foi possível organizar uma série de slides mostrando os vários estágios do processo. O primeiro slide, tirado com o Sr. William Jeffrey de Glasgow, na qualidade de assistente, mostra uma espécie de casulo de veios finos, material nevoento e compacto que poderíamos chamar de ectoplasma. É tênue como uma grande bolha de sabão e nada contém. Parece ser um envoltório dentro do qual o processo se desenvolve, reunindo forças como se fosse a cabine do médium. No slide seguinte, vê-se que um rosto se formou dentro do casulo e que este se abre na parte central. Podem ser observadas as várias fases dessa abertura. Finalmente, surge o rosto do lado de fora do casulo, o qual lhe fica por trás, formando uma grinalda sobre ele, e um véu que lhe cai de ambos os lados. Esse véu é bem característico das fotografias de Hope, tanto que, a sua falta, podemos afirmar não ter havido presença objetiva, mas puro efeito mental. Véus e mantilhas de formas diversificadas podem ser identificados em todo o histórico das fotografias de espíritos, sendo especialmente observáveis em uma foto de amador tirada na costa ocidental africana, na qual se vêem densas obras desse material sobre a cabeça do espírito de um negro e no chão. Quando efeitos semelhantes são obtidos em Cru e lagos, é simples questão de bom senso concordar que se trata de uma lei comum. Ao referir-se à evidência do casulo psíquico, espero o autor dar pequena contribuição para melhor entendimento da fotografia de espíritos, autêntico ramo da ciência psíquica como bem o sabe todo investigador sério, embora não possamos negar, tenha sido usado por vezes como instrumento de embusteiros. De toda forma, os autênticos resultados obtidos por alguns médiuns não devem servir de justificativa para aceitarmos, sem verificação, tudo quanto nos possa chegar ao conhecimento a respeito do assunto.